Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente estabelece o ponto de corte no dendograma de forma a ver quantos grupos e quais grupos nós conseguiremos formar. É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos aí que sempre, sempre a gente está postando coisas muito legais. É, mas, para a gente estabelecer o nosso ponto de corte, é, a gente precisa saber onde que nós vamos passar ele. Por exemplo, se eu passar o meu ponto de corte mais nesse início aqui, eu teria a formação de um, dois grupos. Se eu passar o ponto de corte um pouquinho mais à direita, a gente teria a formação de um, dois, três grupos. Se eu passar um pouquinho mais para baixo, a gente teria a formação de um, dois, três, quatro grupos. Vocês conseguem observar que os nossos grupos, né, que a gente chama de clusters, eles são definidos de acordo com onde nós vamos traçar na vertical né, o nosso ponto de corte. E esses grupos serão essas linhas nas horizontais que serão cortadas, né, que nos indicarão quais são esses grupos. Para a gente saber se esses ponto de corte a gente vai colocar mais à direita ou mais à esquerda, a gente pode ter critérios subjetivos, que a gente vai aprender aqui hoje, ou critérios né, mais teóricos, mais práticos, que a gente vai aprender na próxima aula. Tudo bem? É, então, aqui iniciando nesse exemplo, nós temos aqui um conjunto de dados, onde a gente tem dados de 10 indivíduos, 10 genótipos, e para cada um deles a gente tem alguns dados de germinação, primeira é contagem de germinação, a segunda é contagem de germinação, porcentagem de sementes, como era o número de sementes anormais, sementes mortas, é, retenção dessas sementes em peneiro de 55 mestres, 75 mestres, retenção no fundo, Ok? É, nós já falamos na aula 2.1 que sempre quando a gente vai fazer a análise é legal a gente padronizar os dados. Então já tem aqui os dados padronizados. Então é muito legal você vocês assistirem aos aulas anteriores para vocês não ficar muito perdido. É, mas vamos começar lá no R, vamos então, aprender como que a gente faz o dendograma e depois a gente volta aqui né, para a gente discutir como que a gente vai estabelecer esse ponto de corte. É, então, vindo aqui no R, primeira coisa, né? Abre o RStudio, tem uma aula que eu já ensinei como que a gente instala o RStudio, tudo bem? É, como que a gente instala o R e como que a gente instala o pacote. É, eu vou ativar, começar apagando a memória do R, remove list, igual a ls, abre e fecha parênteses, ctrl, enter. A gente conseguiu apagar a memória do R. É, vamos ativar o pacote, basta escrever aqui, ó, library... Vou colocar aqui dentro o nome do nosso pacote, multivariate-análises, CTRL, ENTER. Só de fazer aí a gente consegue ativar o nosso pacote. Para instalar o pacote, é só escrever a função install.package, abre parênteses, abre aspas, coloca um número, um nome daqui da função. Né? Só para ficar mais claro, install.package, abre aspas, CtrlV. V. Aqui dá o CTRL, ENTER, né, a gente conseguiria instalar esse pacote. É, vou, então, iniciar abrindo um conjunto de dados do, de exemplo que a gente tem dentro do próprio pacote, que é aquele que eu mostrei ali né, no slide. É, se eu clicar data e apertar um tab aqui, entre parênteses, a gente já consegue ver todos os arquivos de dados que a gente tem como exemplo nesse pacote. A gente vai usar isso, dados.net. Vou dar um Ctrl Enter a gente consegue ver nosso conjunto de dados aqui. É, para a gente criar a nossa matriz de dissimilaridade, a gente vai utilizar uma função chamada distância. É, se eu colocar a interrogação aqui o um nome da função, né, a gente já consegue ver o manual. Então, o que, que a gente precisa? Né? Eu vou escrever aqui: ó, d, como sendo a nossa distância, vai ser. Vou colocar dist, para não confundir. dist é igual a distância. Abre parênteses. Nosso primeiro conjunto de dados são os nossos dados, vou chamar aqui de dados.med o método, vamos colocar método igual a 3 para a gente fazer o teste fazer a distância euclidiana média, eu vamos colocar 4 distância euclidiana padronizada então método é igual a 4 depois vocês assistem aula 2.1 para vocês entenderem por que, que é legal né, a gente utilizar a distância euclidiana padronizada ao invés de utilizar apenas a distância euclidiana né? por que, que é importante a gente fazer a padronização dos dados de qualquer forma, a gente já criou um objeto aqui chamado dist. A partir dele, a gente consegue fazer o dendrograma. Né? Então, vou colocar aqui, ó. Tendrograma, como interrogação, para a gente ver o manual. O que, que a gente precisa colocar? Né? É, vou colocar aqui, Dendrograma, que é o nome da nossa função. Vou colocar aqui dentro o objeto dist, que a gente acabou de criar. Método. Vocês lembram que na última aula a gente aprendeu né, o método da ligação simples. Se eu quiser fazer, eu vou colocar método igual a 1. Um. da ligação completa, eu vou colocar método igual a 2. E a gente aprendeu também a fazer o método PGNA, que é método igual a 3. Então, eu vou colocar método igual a 3, porque eu quero fazer o PGNA. Se eu quisesse né, fazer o dendograma utilizando outros algoritmos, é só mudar aqui um número. Okay? É, continuando aqui, ó, esse NPRM... Mais para frente eu explico o que que é. Esse porte aqui eu vou colocar, né? Porte igual a falso. Na próxima aula nós vamos colocar aqui homogênea, vamos falar o que, que é o teste homogênea, né? Mas nessa aula aqui nós vamos utilizar um critério subjetivo. Só eu olhar o CTRL ENTER aqui, ó, e aqui em PLOT, a gente vai ver o nosso dendograma. Né? Vou salvar ela dentro de um objeto chamado DEND, igual a isso, vou dar outro CTRL ENTER aqui. E se eu quiser obter um dendograma com uma figura colorida, bem bacaninha, né? que daqui a pouquinho eu vou explicar o que é, eu posso utilizar essa função Heat Plot, colocar aqui dentro esse DEND que a gente acabou de criar aqui, né? na linha anterior. Vou dar um CTRL ENTER e a gente tem essa figura aqui toda colorida. Tudo bem? Então vou entender o que, que a gente conseguiu fazer aqui. Vou voltar aqui no PowerPoint. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso dendograma. Tranquilo. Nós precisamos estabelecer qual que é a altura que nós vamos passar a nossa linha para formar os nossos clusters. Se eu passar aqui em cima, eu vou ter... Dois grupos, se eu passar aqui um pouquinho mais para baixo, vou ter três grupos. E à medida que eu vou descendo esse nosso ponto de corte, né, nós vamos ter a formação de um número maior de grupos. O que, é que nós temos aqui na direita? É, nada mais é do que o nosso dendrograma, só que ele está invertido. E é, a ordem como está sendo colocados os tratamentos aqui está um pouquinho diferente. Mas esses dois eles nos dizem a mesma coisa. Olha só, o 6 e o 8, depois o bracinho mais pequenininho que a gente tem, o 2 e o 4, depois dele um pouquinho mais alto, o 7 e o 8, né? Esse 7 e 8 está junto, né? Depois aqui com o 3, então se a gente for olhar, é o mesmo dendograma, né? Só mudou aqui a ordem dos tratamentos. Mas, por meio desse dendograma, fica muito fácil da gente estabelecer os nossos pontos de corte de uma forma subjetiva, né? É... O que, que acontece para nós estabelecermos nosso ponto de corte de forma subjetiva? Isso pode ser feito olhando a formação de grupos de forma abrupta no nosso dendrograma. Então, se eu for olhar isso, né, a forma, uma formação de grupos de uma forma abrupta, eu colocaria meu ponto de corte aqui, ó. porque eu tenho dois grupos né, de uma forma bem abrupta que a gente está tendo a formação aqui de um outro grupo. Mas isso é algo muito subjetivo. Né? Alguém poderia achar, ah, vou passar aqui. Né? Eu, eu para mim, acho né, que se eu fosse o NEC, eu eu tenho uma mudança muito abrupta se eu colocar um corte aqui. Né? Mas isso é o problema do, da subjetividade. Cada pessoa né, consegue imaginar uma forma diferente de resolver o problema. Né? Por isso que é muito importante a gente utilizar outros métodos que a gente vai aprender nas próximas aulas. Mas vamos continuar aqui. A gente pode estabelecer o ponto de corte, olhar uma mudança abrupta no nosso tendograma, né, em relação aqui à formação dos nossos clusters, ou a gente pode considerar também os nossos valores fenotípicos, né, que nos levou aqui a obter o nosso tendograma. Eu coloquei aqui, né, só a gente verificar, é, os nossos tratamentos, né, os nossos dados, na mesma ordem que tá aqui nesse dendrograma. né, então, eu poderia olhar, meu 6 e o meu 8, ele tem os menores valores aqui de contagem, né? Germinação, então um baixo valor também. Ele tem altos valores aqui de sementes anormais. Então, fica legal da gente ver que o 6 e o 8 faz muito sentido. Eu considero ele como sendo um cluster, né? Separado dos demais. Depois eu vou olhar aqui, ó. Onde será que faz sentido né? eu considerar? Isso daqui como sendo o close, isso daqui como sendo outro. Né? Então eu olharia aqui dentro desses valores aqui de média. De forma geral, fica muito difícil a gente conseguir enxergar de forma clara o que está acontecendo do ponto de vista multidimensional ali nesse tanto de números. O que a gente tem aqui nesses desenhos é a mesma coisa que a gente tem representado aqui. Né? Cores vermelhas são valores mais baixos e os tons azuis são valores mais altos. Então, o legal dessa figura é que a gente consegue ver esse tanto de número aqui, mas na forma de cores. De forma que fica muito claro, a gente consegue verificar é, alguns padrões né, que definem os nossos grupos. Por exemplo, se eu passar um ponto de corte aqui em cima, né, formando dois grupos, a gente consegue ver que a gente teria um grupo caracterizado, né? por ter baixa contagem de germinação, baixa germinação, né? um outro grupo aqui em cima, que seria grupos aí, né? que tem como peculiaridade o fato de a gente ter maior estimativa de primeira contagem de germinação, de segunda contagem de germinação. Né? É... Por outro lado, se eu passar o ponto de costa um pouquinho aqui mais para baixo, né? eu vou ter a formação aqui de três clusters, Faz sentido também, né, que a gente teria aqui, ó, um grupo onde a gente teve aqui é, uma baixa contagem de germinação, né, uma baixa germinação, alto valor de plantas normais, né, e uma baixa quantidade de sementes mortas. No segundo cluster, né, imaginando o ponto passando mais ou menos aqui, ó, nós teríamos também baixa contagem, baixa germinação, né, é, um valor um pouquinho maior de sementes normais, mas um valor muito alto de sementes mortas. Se a gente olhar esse outro ladinho passando aqui, né, ponto de nessa altura, então um cluster, dois cluster, três cluster. O cluster é formado aqui por esse genótipo se caracteriza por a gente ter valores mais altos aqui, ó, para retenção de fundo, ok? E um outro cluster que seria esse último que seria formado aqui a gente teria, né, todos esses tratamentos restantes. Para mim, a forma mais coesa né, da gente fazer essa divisão seria isso mesmo, passando o ponto de corte bem nessa altura aqui, onde eu teria um cluster, dois clusters, três clusters, quatro clusters, ok? É óbvio que outra pessoa pode achar interessante passar o cluster um pouquinho mais para cima, ou né? melhor, passar o ponto de corte um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, né? para formar mais ou menos grupos. Mas eu acredito né, que se a gente passasse aqui nessa altura, né, do ponto de vista fenotípico, é que a gente conseguiria explicar os nossos grupos direitinho. Okay? É... Então, do ponto de vista visual, é isso. A gente olha os padrões que a gente tem em função das estimativas de cada uma das nossas variáveis, a fim de a gente ver onde faz mais sentido a gente passar a nossa linha de corte Pra gente obter os nossos grupos né? Eu acredito que passando nessa altura aqui Eu teria a formação de quatro grupos Onde a gente consegue explicar de forma clara o que está acontecendo okay? é... Mas isso é muito subjetivo Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente faz isso né? De uma forma menos subjetiva né? Considerando aqui alguns critérios práticos Nós vamos aprender o teste de Imogena na próxima aula Tudo bem? É, então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal. Se tem alguma dúvida, deixe aí no chat que depois a gente responde, ok? Até a próxima aula.